Pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro. Hoje eu vou gravar um joguinho diferente Até hoje não trouxe no canal que é Tales of Green Ele está de graça na, na Play Store E ele se baseia muito nos contos dos irmãos Green, né? Esses contos folclóricos, Chapeuzinho Vermelho, Alice País das Maravilhas, entre outros João e Maria Como agora é a primeira jogatina, a gente começa escolhendo nossos players e tudo mais Vamos esse aqui que parece mais um personagem de, de Yu-Gi-Oh com Kingdom Hearts não sei que dá pra essa parte aqui do dadinho, não sei qual é a... o fundamento, mas vamos nesse Esse aleatório aqui. Vamos, ó. Bem-vindo a Oss. Então começa no Mágico de OS. Vamos ver é que... como é que conta a história. A ah, pena que a historinha se passa em inglês, né? Então vamos, vamos só passando pra frente. Então de Radios. Tem a, a parte do, do outro lado do espelho, poder dos sonhos, tarará, tá. eu quero ver como é que é a parte das lutas, das batalhas, das matanças. Oh, chefe, estou com medo, não sei o que, o sapo que é o dono do circo. Essa aqui, a, a que tem abóbora lá, é a cinderela, né? Não. É a cinderela que tem o sapatinho de cristal, é essa aí. Você pega uma, uma cinderela da Deep Web. E essa aqui é Goldfish Wishing, é tipo o peixe dourado dos desejos, e o chefe sapo. É a Cindy, o nome da Cinderela é Cindy, mas ela é meio macabra ali, é meio... Ah, é ela tem um poderzinho de congelar, e vazou na capoeira. Aqui, aqui, pelo que eu entendi, a Cinderela que é meio do mal, ó, então a gente vai atrás dela. Tem um anjinho aqui, Navy Cotton, acho que é o nome do meu personagem, é ela, a Faye deve ser a fada mesmo. Beleza, vamos ao poder dos sonhos para libertar esse povo aqui que está preso. Agora chama a Cinderela. Chamamos eles de aberração. E clicamos em cima dela. Agora, Ah, o sistema de batalha aparentemente é parecido com o Mythic Heroes. A gente forma times ó, de 1 um a 5. Players, tanto para a gente quanto para o inimigo. Aqui é o chefe sapo e o, e o peixe dourado. Contra a Cinderela. Nossa, ela é muito roubada. Ah, mas deu certo. A combinação do peixe dourado e do sapo venceu a Cinderela. O nosso personagem, acho que é só invoca eles. Acho que ele não luta. Ah, era só uma cópia feita por demônios. Não é a Cinderela de verdade. Ah, que legal. Então tá. Tem mais guerreirinhos ali. Ó. Essa aqui. Não deve ser a chapeuzinho vermelho porque tem... Apesar que tem o espírito da vovó ali atrás capaz de, ser a... <risos> capaz de ser a chapeuzinho Ah, esse aqui é o pequeno príncipe, ó Com uma raposa do capeta do lado o evil little Price Pequeno príncipe Ó, tem ali a, a chapeuzinho vermelho E aqui tá mostrando os tipos A gente tá na fase de tutorial aí, nas posições, ó na frente é o guardião, ou o tanque, né, que vocês querem que de dê pancada. Depois é mago suporte e mago warrior. Beleza. Ela Meg, então ela tá no lugar errado. Aí, botamos ela para trás. o tanque é o sapo. Ele que vai tretar na frente, tomar o dano. Muito bacaninho, o, o pequeno príncipe. Pequeno. Deu mal. E matou meu o sapão, mas beleza, a chapeuzinho vermelho deu certo obrigado por salvar, sonhador é, é o mesmo padrão do Mythic Hero, só que aqui usa ah, personagens da, dos contos Green, né? dos irmãos Green o que é, o que é bem bacana olha, ele tem outra chapeuzinho vermelho essa aqui é junto com o Lobo Mau não é aquela maga com, a, com o espírito da vovó essa aqui tem o Lobo Mau junto Legal. Vamos ver que mais de dica a gente tem. Aqui a, a outra a vazão capoeira só com o peixe dourado e o um sapo. Apple bomb. Aí levamos esse. Essa é chapeuzinha. Evil Britney. Essa é chapeuzinho vermelho do mal. Tá, Wonder Castle, Castelo do País das Maravilhas. Então, a princípio é pra lá que eu vou. Oh. Free Summon, Free Summon é Invocação né, Invocar, <coughs> Convocar, ó oh, a Britney, que no caso é a Chapeuzinho Vermelho do bem. beleza, olha né? aí, Chapeuzinho Vermelho do bem tá no time, acho que agora tá, tá do lado bom, opa, parece um, parece um Kraken, é, é um Kraken mesmo, esse não fala muito né, é um Monstrão, um Lula Molusco do Mal, Selecionamos a, a Britney, que é a Chapeuzinho vermelho. Vamos ver o que, que ela faz. Nossa, esse Kraken é roubado. Bom, ele é nível 5, né? Aí só a Chapeuzinho vermelho deu conto. Porque ela é a mais fortezinha de todo o time aqui. Beleza, liberamos a cidade das fadas. Não voltamos a nenhuma tela de início ainda, né? Eu tô jogando toda a fasezinha de tutorial para ver até onde que ela me leva. A princípio, ó, se, se fosse em português, era bom de acompanhar. A gente entendeu que a gente tem que ir tretando com todo mundo do mal que aparecer aí pra gente poder se liberar. Antes de partir pra aventura, ó, tem toda uma trilha, ó. Uma trilha de aventura. Mas aqui eu não consigo clicar fora, né? O bonequinho aqui que tá, tá me mandando. Eu vou sair primeiro porque, se eu não me engano, tem algum lugar aqui que eu consigo uh, pegar códigos, aqueles negocinhos. Né? Deixa eu ver se é por aqui. Eu ganhei coisa, nem tinha visto. Beleza. Eu saí da batalha mesmo assim ganhei. Tá, Fadinha, me obedece. Ah, tá, bom. vamos obedecer então aqui, já que a gente tá ganhando coisas, né? Se for de graça, a gente pega, tá. Nosso hero, nossa herói, heroína, no caso, né? Mais forte é a Britney, que é a chapeuzinho vermelho. Conseguimos fazer upgrade e vamos fazer um kick, equipe. No caso, pegamos todo o equipamento possível dela melhor. Ela ficou melhor ainda. Não, vamos ver essa treta aqui. Nossa, não, no ataque de, de maçãzinha já foi todo mundo pro saco. Triple KO. Muito bom. Tá, agora tá, ele tá me mandando ver os itens. Tem uma série de menus, né? Uma série de itens. Que nem eu falei, ele é muito parecido com o Mythic Heroes. Então a gente vai ganhando emblemas de outros personagens e tudo mais. Fox John não sei que essa raposa John aqui parece mais um... Tem roupa de... De Robin Hood, mas não, é mais um chapeleiro. Esse personagem eu não conheço. Ó, aqui temos os itens que a gente tem direito. Uma espécie do astrolábio. Só que do... Do Mythic Heroes. Ó, tem um sultão, um pirata, um, um guerreirinho oriental. A raposinha tá no time já. Ah, ele faz um incremento ó, De vida e de ataque, poder, enfim Ele é de suporte Ah, mas deu uma facadinha Então ele também faz um daninho Mas quem faz dano mesmo aqui É a nossa Chapeuzinho Vermelho, nível 11 Beleza, eu quero saber só como é que eu saio Desse, desse troço todo aqui Porque é pra, é pra ter um cupom Em algum lugar Vamos ver se eu descubro Ah, aqui tem recompensas diárias. Vamos pegando. A gente vai tretando com todo mundo que vai aparecer. É no mesmo esqueminha. Mesmo São monstros congelantes. Ó, incrementou o poder de todo mundo ali, o no nosso nosso fox, o sapo está congelado, mas esses monstros de gelo não parece ser grande coisa perto do, do nível que está roubado da chapeuzinho vermelho, beleza, estamos, ó, temos prêmios de login também, então a frequência é premiada aqui também, beleza, depois eu faço o rating que é a avaliação, eu quero ver... Se tem o mesmo esquema do Mythic Heroes, deve ter um esqueminha onde eu pego um cupom. Deixa eu ver. Deve ter algum lugar. Vamos, vamos pesquisar. O outro é aqui em cima: Título, portrait Frame, Profile. Tá, não é nada aqui ainda. É tag. Vamos ver se na, na tag também não. Né? Ah, eu posso escolher um, um tipo aqui se é o status trade, tá. vamos ver se eu descubro, vamos ver se no settings, op, um, gift code, vamos ver se eu me lembro do códigozinho, eu acho que é TOG, TOG7777, eu vejo muitas das propagandas, eu não lembro se tem o O, se é, tog. é só o G, então, de repente, é de repente o UO não tem, de repente é TG7777, que vezes dá naqueles anúncios. Ah droga, será que, é só, será que são só 3 sets, OG, eu me lembro que tem alguma coisa assim rapaz, não vai me, não vai me trollar agora. Aí TOG777, ganhei 20 alguma coisas, <risos> eu não sei o que é aquilo, então tá, beleza vamos para a carreira, vamos voltar lá no na aventura vamos, vamos recolher uns itens aqui que a gente tem, brota do nada se estranho. aí vamos tretar com mais alguém em mais algum andar, para a gente conhecer um pouquinho desse personagem, parece uma, uma gata de botas, uma fadinha de fogo, uma fadinha de água, a animação é bem fluida, né? bem lisa Diferente do Mythic Heroes, que às vezes dá uma pesada boa. E alguns personagens a gente vai conhecendo. Isso aí a gente tem que ir pegando a mãe e jogando e habilitando outros personagens. Provavelmente sempre vai aparecer a, a Chapeuzinho vermelho, porque ela é a minha disparada a minha mais forte. Aí pegamos alguns itens. Passamos de algum nível. Seeker, Seeker não sei o que, que é, observador, alguma coisa assim. Agora, quanto mais a gente vai passando de nível, ó, mais a gente vai pegando aquelas quests e pegando aqueles itens. Eita, tem o um Grungo! Parece um... Um... Um Yeti, um, um das neves, alguma coisa do tipo assim, mas ele é bem grandão. Vou chamar a ajuda dessa, dessa tiazinha aqui que brotou do nada. Mas ela tá no... Ela tá na frente... Bom, nível 255. Acho que só ela resolve o não essa maga do gelo, alguma coisa assim que ela é. eu acho que só, <risos> só tem o jeito mesmo. Beleza, só roubado. Ela Yuri é Yurishini. Deve ser alguma deusa da neve, alguma coisa assim. Ela veio me ajudar. Ainda bem, né? Porque aquele gorila lá é muito roubado, tá? Doido. Nível 255. Ela talvez seja de algum evento de inverno, Você aí ela veio só mostrar que veio um evento de inverno, ainda bem que ela veio me ajudar, né? Beleza, vamos agora, onde é que eu vou? Tudo que tiver, agora, tudo que tiver bolinha vermelha, eu vou ir pra ver se tem coisa de graça. No Mythic Heroes é assim, olha de grátis, sem pagar nada, esse aqui é o pack do mês, pack do mês de graça também a gente vai pegando a cestinha da, da nossa querida chapeuzinho vermelho, os dos heroes, Ó, todos os heroes estão com o vermelho, a bolinha vermelha, vamos dar uma melhorada no sapo, que nível que ele está, vocês. Ah, eu posso fazer o período de 5 em 5. Aparentemente, eu posso realizar os desejos. Vamos botar todos os fracos nível son, aí, no nível 11. Aí todo mundo no nível 11 por enquanto. Vamos pegando a manha dos Paranauê antes de fazer qualquer coisa. Gear é equipamento. Vamos botar um equipamento aqui. Service, equipamento rápido em todos. E dar uma melhoradinha. Aí, ó, want... melhoramos I todos os status. Ah, eu posso fazer muito, muito, muito mais upgrade porque ele estar aparecendo ali. Mas não é o que eu quero agora. Olha ali, rapaz, o gênio da lâmpada. Esse gênio verdão ficou bonitinho, rapaz. Ele é um guardião. Show de bola, mas ele eu acho que eu não consegui evoluir. Não, ah, tá. Ah, Nível 5, upgrade, bacana. Nível 11 também, show de bola. Vamos ver equipamento. Tem só um sapatinho para ele, tá. Vamos, no modo... Vamos ver na bolinha vermelha do Sempre Modestane. Combat, show, ganhamos. Diamantes cidade Vamos ver o que, que eu tenho para recolher aqui das quests ó, temos muitos diamantes ó, temos somão essas pedrinhas aqui vão conseguir fazer 31 invocações vai ser personagens novos bons só vem os mesmos é para fazer que Ó, oh, fadinha de fogo, guardião de gelo, Eu... oh, um lenhador rapaz, Cesofélia. Oh. boa, deve ser das mil e uma noites, um maguinho, uma árvore, mais um sapo, boa, vamos pegar mais 10. Assim vamos conhecer os personagens, Esse aqui é um ogro guerreiro, esse cara aqui quem é? É só um guerreiro, Tá, um guerreiro básico. Vamos tirar mais 10. A gente consegue. Vamos tentar de novo. Black Sound, parece tipo uma mulher curvo Olha o coelho, rapaz. Ele é dá suporte, aumenta ataque. que é ataque de Crazy e Healing, beleza. Padinha de gelo. Burning Recover. Letucera. Ela tem a com fogo. Interessante. Olha o tirano. Tirando coelho, alguma coisa assim. Burning Beleza, tem uns personagens bem interessantes. Estão até brilhando. Eu consigo fazer mais uma invocação. Só com aqueles cristais. Quem é esse velho aqui? Ah, é um... um duendezinho. Level 60. Vamos... Vamos voltar e ver quem a gente tem agora de time. Temos uma galera muito boa, olha aqui. Eu não sei se a gente consegue fazer fusões ou coisa do tipo. Ah, temos esse cavaleiro. Esse cavaleiro não, esse aqui é o lenhador, né? É o mesmo, né? Vamos botar ele nível 11. <risos> não toque no meu cabelo. Eu não sei se eles estão separados por ordem de força ou algo do tipo. Deixa aqui. Ah, eu acho que eu tenho limite de... Tenho limite de slots, alguma coisa do tipo. tem o senhor velhinha. Oh, olha que legal, ó, ó de ursinho. É isso aqui que eu estranhei. Ah, nível 1. Então vamos ver qual é as opções que a gente tinha Esse aqui é um tanque, né? É o Warrior Burning and Shield, beleza Eu vou deixar ele no time No ficar Tínhamos um suporte Em algum lugar que eu tinha visto aqui Deixa eu ver, o coelho Coelho um, Ataque de Crazy e Healing Beleza Vamos tentar fazer um time fazer onde é que eu vejo o time que eu monto vamos recolher mais uma recompensa tá, depois eu vejo esse trem aqui das, das amizades weekly online, olha aí rapaz estamos ganhando um coisa, por isso que eu digo a gente tem que ver as bolinhas vermelhas vamos settings, mail, friend, hint, tá. Ó, temos bolinha vermelha aqui no clínico, ou seja, é ganhável. Isso aqui é tudo que a gente já passou, tão rápido a gente nem viu. Aí, beleza. Próximo a gente ainda não chegou. É muito prêmio, rapaz. Tales of Green. Estou oh, recomendando para vocês, hein, pessoal Fica a dica oh, Eu só não peguei aqui Como é que eu troco o meu time Depois eu vou ter que ver se não é no town Essa mina aqui, nível 5, beleza Eu quero montar Eu quero montar meu time, certinho. Line up, sabe que line up é meu time? Ah, agora sim, agora vamos ver vou desmarcar... Cadê o sapo? Aí. O 1 um, eu vou botar o cavaleiro. O gênio. O coelho. E o suporte. Dois suportes. E vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver se é o time que vai ficar. Aí, vamos ver se é bacana. Apple Bomb Olha, ah, vai aumentando a defesa e tudo mais Ó, oh, a princípio de início, curti o time Cara, é nível 11, né, tudo bem A Britney tá no time e acho que não sai mais ah, o álbum, ah, o álbum de repente eu ganho alguns itens, alguma coisa Hum, interessante, eu tenho que ir localizando personagens da história, ó Daí eu vou habilitando e ganhando prêmios. Interessante. O oh, time de Leon, é leão tímido do Mágico de Oz. Muito bem. Temos mais um álbum. A gente pode ver esse outro álbum aqui. Tem mais alguém? Acho que todos aqui. Tá, todos aqui eu posso fazer alguma coisa. Bond, ó, oh, das mil e uma... Aladdin, e a lâmpada. Essa aqui seria a Sherazade, no caso. Não, não é a Shirazade, É a... como é que é a princesa do, do Aladdin mesmo? Sei lá, esqueci o nome daquela, daquela tia lá. Vamos mais uma fasezinha. Aparentemente ele roda mais fluido, vamos dizer assim, que o Mythic Heroes os personagens mais pesadinho e é só aprendendo também a mexer né nossa essa foi rápida Beleza vamos mais uma tô curtindo o jogo rapaziada eu vou te dizer que esse é esses novo estirinho de uma espécie de RPG de turnos né que a gente vai montando estamos indo bem ó oh, chamando a gente na cidade ó oh, aquela essa aqui é, é tipo o japones vermelho mas tem o espírito da vovó é estranho oh, match shop coisas para comprar eu não quero comprar eu não quero comprar fazer eu gastar não miserável fazer eu gastar vamos ver o gênio fazer mais o upgrade Nível dezesseis, vamos até nível 21 já de uma vez, então. Todo mundo no nível 21. vamos ficar na violência. eu Aí, ó. Time Não há mais que um de em meus olhos. Aí. Ó, oh, mas eu achei estranho que... Eu fiquei com dois dois cavaleiros mas qual que eu qual que tá equipado é só o outro esse aqui é para estar tá equipado né aí agora sim tá todo mundo tá equipado só tem a botinha tá Vamos ver nível 21 nos meus padrões. Vamos jogar mais uma fasezinha. Pra ver se a gente consegue recolher alguma coisa. Olha ali o porcão, rapaz. Dark Forest, Lord. Ó, brotou um cavaleiro. Um cavaleiro andante. Vamos desafiar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Será é que chegamos até o porcão? De nível, a gente está bem mais forte que eles, né? Nível 21 para nível 6. Conseguimos então, com tranquilidade. Dreamer nível 9 a nível 10. Beleza. Essas animações aqui é o que vem vindo em seguida. Beleza, nível 10. Vamos ver se consigo mais alguma evocação. Onde é que é que fazer aquelas evocações mesmo que eu já me esqueci? Uh, não é no Adventure, né? Calma, moça. não é no... não é aqui que eu quero Eu me esqueci onde é que eu faço o Adventure Tá, deixa no Quest Vamos pegar diamantes Aí Magic Tower... O crest e rapaz. Eu me esqueci onde é que é os bagulho. wondercast, Ah, no Ondercast, agora sim. Tem mais um. Vamos ver quem é que a gente vai pegar. É aquela mulher. mulher urso. Aí, é, beleza. Vamos jogar mais uma fasezinha? É, mulher, tá com tempo. Tales of Green, pessoal. Olha, eu vou, vou dizer que eu curti. Se continuar nesse ritmo, eu curti bastante. Olha ali, a gente... O suporte a gente vai fazendo. Mas porque a gente tem os dois suportes, né? Um aumento de defesa e tudo mais. Então, tá show de bola. Vamos lá. Batalha final. Pra gente poder encerrar o vídeo bonito. Olha, tem um rei sapo, uma rainha sapo, um coelho uma guerreirinha que foi pro saco nossa tá muito roubado o time ainda aí esse impacto beleza quase não deu dano porque a gente está pelo menos 3 ou 4 vezes mais forte que os inimigos beleza pessoal este aqui eu queria mostrar para vocês ó como é que era o nosso querido novo jogo Tales of Green então se vocês curtiram pessoal por favor deixa o likezinho no vídeo muito importante Deem aquela força, quem tiver curtindo, quem não tiver curtindo, bom, a gente vai tentando melhorar, né? Vamos pegando aqui, tem, tem muitos pra pegar, não, já fechou, estamos no nível 18. Espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal brasileiro se inscreva no RetroGamesBR 3.0, se inscreva no Aula de História na Web 3.0, pessoal, já falei demais, e até a próxima.